E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje nessa segunda-feira para te dar um recado, tá certo? Eu não sei se você percebeu, mas já está no ar os links de promoções para você cadastrar as ofertas da B2W. Fica comigo aí nos próximos minutos que eu vou falar de cada uma delas. Bom, antes de mais nada, se você estiver assistindo aqui no canal do YouTube, dê o seu like aqui, não esqueça disso. Se inscreve no canal também e ativa o sininho. Se estiver no Instagram, segue a nossa página. A gente tem conteúdo de segunda, a sexta-feira no nosso Instagram. Então, vamos lá, tá? A B2W lançou na sexta-feira, B2W, Americano Shoptime Submarino, ok? Americano Shoptime Submarino. Então, ela lançou na sexta-feira agora os botões de promoção, certo? Para você cadastrar, fica na aba vendas. Promoções, então já está no ar para você cadastrar as ofertas de Black Friday, tá? Além das ofertas de Black Friday, tem as ofertas que são Black, Natal, né? Então, presta atenção aí para você também cadastrar suas ofertas e condições. Mas a novidade mesmo são as ofertas da Black Friday. Ali elas irão do dia 28 ao dia 4, essa ação de promoção, como está escrito lá, tá? E eles lançaram alguns tipos e eu coloquei uma cola aqui que é para eu não esquecer de falar nenhum dos tipos e a gente vai falar o tipo de campanha. A primeira campanha é a campanha normal, tá certo? Onde você coloca as suas apostas de Black Friday, que está com o Black Friday, ok? Tá certo? Então essas são as campanhas normais. Aqueles produtos que você separou, que você me ouviu, ouviu a Uni... É, B2W também, pessoal da universidade lá da B2W falando, explicando quais seriam os produtos, aquilo você coloca então aqui, certo? Só que a gente tem mais três tipos que são interessantes e aí você vai ter que fazer uma análise no seu negócio, tá bom? A gente tem um tipo que é campanha de Black Friday com AME digital, tá certo? Então quando eu falo de utilizar o AMI digital, lógico que é muito poderoso isso, você mascara um pouco também para fabricante, etc. Se os caras ficam controlando muito o seu preço. Você dá uma mascarada no seu preço, mas quem tem AMI quer, tá certo? A B2W já vem dando destaque em banners, tipo a ah, campanhas com X% de AMI, até tantos por cento de cashback. Então ele já vem dando destaque. Se você não viu isso, navega um pouco para o comprador, tá? Como, como se você fosse comprar mesmo. É, eu falo isso pra todo mundo, a gente tem que conhecer e comprar em todos os canais que a gente vende, senão você não vai saber, tá bom? Mas o AMI é uma forma de você conseguir dar um desconto legal pro seu cliente, aparecer em um momento diferente do que o seu concorrente, não é só preço ali e você consegue pegar os clientes por causa disso. O que, que você tem que analisar? Se você já vende bem na B2W, se você já tem um número de venda razoável, Faz um estudo de quantos clientes seus pagaram com a AMI nos últimos tempos. Você vai conseguir entender se é mais vantajoso você dar o desconto, tá certo, no seu produto ou se é mais vantajoso você passar o cashback no AMI digital para o seu cliente poder comprar, tá bom? Mas que tá tendo um destaque diferenciado, está tendo um destaque diferenciado sim, tá? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, eles lançaram campanhas de desconto à vista. Eu, particularmente, é, pensando como o meu negócio, eu não acho ela tão interessante porque a gente acaba pagando mesmo a mesma comissão, né, e recebendo no mesmo ciclo. Então eu, eu daria, a não ser que você entenda que isso é um apelo muito grande para sua audiência, a não ser que você entenda que o seu produto precisa ter esse apelo, que seria mais interessante ter o desconto à vista do que ter o AMI, tá? Então, é, ou do que ter simplesmente um desconto mesmo aplicado, Ali, tá certo? Eu, particularmente, não acho ele tão vantajoso nesse cenário que a gente sempre recebe o dinheiro de uma vez. Então, acaba não sendo tão vantajoso, tá? Mas se você entende que isso é importante para o seu negócio, que o seu cliente gosta de ver esse desconto, é mais uma opção. E a última opção é a opção de frete, tá certo? Então, fretes com 25%, 50%, 75% de desconto, tá? Analise se isso é importante ao seu negócio, Lembrando que o frete é um decisor de buy box. Então, faça todas essas análises para você entender, tá? Qual que seria o impacto. A de frete, toma um pouco de cuidado, entende qual que é o frete médio aí que você costuma ter, né? Então, compreenda um pouco esse cenário, tá bom? Para você poder fazer esse tipo de cadastro. Mas eu ficaria bem focado nas duas primeiras opções, que é Ami que eu acho sensacional a opção de dar o cashback, devolver o dinheiro para o cliente, e ficaria focado no desconto que você já preceptou e as promoções que você já preparou, tá certo? Mas não come bola, porque já é semana que vem. Se você ficar dormindo, já era, tá bom? Então já manda suas ofertas, não deixa para mandar no último dia, porque se você deixar para mandar em cima da hora, já era, tá certo? Já era, porque pode travar, pode estar sobrecarregado. Cara, não marca bobeira.